Ô, oh, minha senhora, como que é o nome da senhora? Aparecida Ribeiro e Fernandes. Hein? Aparecida Ribeiro e Fernandes. A senhora é Ribeiro? Eu sou. A senhora é irmã do Sr. Geraldo Ribeiro? Um que morava em Ristinga? Não, eu sou Carlin Miramortes eu subi. Carlinhos Miramortes? É. O Carlin foi vereador comigo, é, é gente boa. O quem que é? Eu sou o pastor Ronaldo. É. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 84. 84 anos, que coisa boa! Eu vendo produto, sei da avó, em Hiroshima. Eu vou no banco sozinha. Você vai no banco sozinha? Eu vou. E um é. a senhora está melhor que minha avó. É, <risos> minha 80. Minha avó está com po... 72, mas tá ruim da cabeça, não pode é. andar só rodando. Eu cara vou para Ipanema, Cambuí. Os bairros aqui, a senhora anda, né? O, o, o nome da senhora, só falou, esqueci. Aparecida Ribeiro Fernandes. O Dona Aparecida, a senhora é nascida aonde? Nascida no ah, município Tirupuã. Oswaldo Rosa. Como é que chamava a mãe da senhora? Maria Francisco de Jesus. E o pai? Inácio Antônio Ribeiro. Inácio Antônio Ribeiro. É. A senhora lembra do avô da senhora? Ah, meu avô não lembro. Vou... Da avó? Não. A senhora era... são quantos irmãos? Oito. A senhora não fala o nome desse mim, fala. Você vê, João, então, João Antônio de Beira, José Antônio de Beira, Américo, é certo. um irmão que já faleceu muitos anos. Agora da família tem só eu. Só a senhora? A senhora é casada com quem? Zé Zairin Fernandes. Cê, sou Zé Isaí. E quantos filhos que a senhora tem? Eu tenho um. Uma? Já moro ali, meu filho. Ali, perto do seu Evaldo? Não, sou Evaldo é pra meu marido é da vida. É. Por que você que está chorando? Chorando dele. Ele morreu há quanto tempo? Dez anos. Dez anos? Seis anos. Como é que você conheceu esse marido da senhora? Aqui em Miramonte. No Miramonte? É. Como é que ele é chamava? José aí, Fernandes. E ele é de que família? Eu fiz tudo que eu pude, né? Ele morreu com 74 anos. 74 anos. Ele usava cadeira de rodas? Usava. Ele, ele teve que amputar a perna? Teve. Eu morei na chácara ali, ó. E agora pretinho. João Bosco. Sim. Ali eu morei trinta e anos. Trinta e nove anos. só fazia o que na chácara? Ah, era caseiro, né? Eu ponhava café eu era peixinho. Você conhece o guiné morado? Sim. seu? trabalhei muitos anos lá. Lá no Soguineiro? É. trabalhava lá no Nome Andalho. Eu era peixinho. Quando O Berbel, eu, eu trabalhei para todo mundo. Pra quem? A família Berbel. O Móveis Berbel? É. Só conheceu o Sr. Antônio Coelho Berbel? Não, eu conheci. Foi o Berdé, o Sonepídio. O Pídio é. E tem o Sérgio Augusto, que é dentista, tá né? Ah, aquele moço é gente muito boa, não é? Ixi, trabalhei muitos anos. Você conheceu o Juca Jacinto? Não, eu não conheci, não. Então, eu ia lá pra fazenda trabalhar, Santa Luzia. Santa Luzia? É. Dona Maida daqui. Dona Maida. Oswaldo, falei de casa, que que é nosso papel. Aí eu apanhava café, apanhava o budão, quando estava apanhando o budão estava fazendo faxina. Eu tinha uma casinha ali. A tem uma casinha ali? Tem. Que coisa boa. Só Acho que até eu ia escrever para aquele Rodrigo Fábio, que minha casa está chovendo muito, né? Eu não certo. tem como arrumar. Então eu escrevi para ele, mas tenho que escrever, mas tem que passar pelo computador, né? É. E o neto, que era usuário de, de droga, mas tanto que a gente lutou, agora tá bom, eu já é paz. Que coisa boa. Olha que sol bonito hoje, né? Só Você tá, tá vendo que coisa bonita? Tá bonita. Aí, ó. É aqui eu estou...